E, afinal, o que é esse tal de propósito, né? esse tema que está tão em evidência que a gente questiona tanto que vira quase que uma crise existencial, que as pessoas falam ah, eu tenho insatisfação no meu trabalho porque eu não tenho meu propósito definido. E muitas vezes a gente paralisa né? e fica lá anos e anos buscando algo que talvez a gente nunca vai encontrar. Então eu queria trazer aqui para vocês uma reflexão para que a gente leve um pouco mais leve né? essa busca e entenda que... Primeiro, se existe algum desconforto, vale a pena parar e olhar, né, você está se sentindo não conectado com seus valores ou não alinhado com o, as, as suas próprias habilidades, você percebe que seus talentos não estão a serviço, vale a pena parar e olhar. Mas por que eu falo isso? Né? E trazendo aqui até o que eu li recentemente, algumas das coisas que eu estudei, as pessoas falam propósito é quando a gente sabe qual é o nosso porquê. É quando a gente entende que os nossos talentos e as nossas habilidades, elas estão a serviço do outro, da comunidade, para que a gente cause um impacto. E aí você fala, ah, mas isso é muito difícil. Não, separar. Um exemplo que eu vi outro dia foi, poxa, se você gosta de... Acordar, é, dormir tarde né? e, e, e acordar mais tarde ainda, vai ser segurança de boate, né? O seu talento é dormir até tarde e, e por que não? Outra, outra coisa que eu li foi, peixe, nada. E a gente muitas vezes está querendo que peixe suba em árvores e aí sim tem a desconexão. Mas, bom, estou falando aqui algumas brincadeiras, mas muito para trazer a gente para algo concreto e entender que, para que você entenda e trabalhe com mais propósito, primeiro, é essencial o autoconhecimento. É essencial você entender o como você funciona. Compreender quais são os seus talentos, as suas habilidades, para que você coloque elas a serviço do outro. Segundo ponto é você respeitar a si próprio. Porque muitas vezes, quando a gente escolhe um trabalho ou uma profissão, a gente foi influenciado, seja pelos nossos pais, pelas nossas escolas, pelo ambiente, pela comunidade, por aquilo que a gente podia né, estudar naquele momento, ou aquilo que a gente precisou fazer para sobreviver naquela fase. E isso foi realizado até certo ponto. Né? Porque a gente também aprendeu que a gente precisa apenas sobreviver. Mas talvez depois de uma certa maturidade, depois de umas certas conquistas materiais, você fala, e o que mais? Né? O como eu posso contribuir ainda mais, ou o que mais que eu posso fazer, porque só o que eu criei o que eu desenvolvi não está suficiente para minha satisfação pessoal e profissional. E aí é nesse, nesse momento que a gente entra com essa questão do propósito, que é, será que os meus talentos, as minhas habilidades, aquilo que eu tenho facilidade de colocar a serviço, está realmente utilizada? Né? E por isso que o auto respeito para a gente pausar e nos questionar e revisitar quem nós somos, né? o autoconhecimento, e fazer apenas alguns ajustes de rota. A gente não precisa jogar tudo fora, recomeçar do zero, pelo contrário, são pequenos ajustes de rota, mas que é importante a gente pausar e olhar. E por fim, é a gente também ter exatamente a coragem né, de ser quem a gente é. O próprio Prem fala isso né, em alguns livros que, que ele redigiu e um deles que é super bacana que fala sobre propósito, ele fala é a coragem de você ser quem você é. Então, o que eu trouxe aqui para vocês, né? Para gente sair dessa, de muitos questionamentos sobre propósito é... Olhe o desconforto. Se tiver algum desconforto, para e olhe. Olhe para si próprio, para os seus talentos, as suas habilidades, aquilo que você faz, que você pode colocar a serviço. E todo mundo tem, não é só cantores, jogadores de futebol. Não, todos nós temos alguns talentos... Únicos, que são exclusivos nossos e precisam estar a serviço. Respeito para si próprio, para olhar para isso. Estudar, entrar, realizar o autoconhecimento, né para cada vez colocar uma lente de aumento no que funciona, no que é importante para a gente. E por fim, ter a coragem de ser exatamente quem você é. Eu adoro uma frase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 provavelmente em algum momento a gente vai sentir que a gente não deu toda a nossa potencialidade. Então essa é a minha mensagem, é um pouco da reflexão aqui sobre propósito e vale sim a pena a gente é, buscar um trabalho com mais significado e equilibrar a nossa vida pessoal e profissional. Bom, se você gostou desse vídeo, dê um like aqui para mim, compartilhe no YouTube e lógico, para ir além, não se esqueça de